Outro tema aqui, que é a abdominoplastia com lipoaspiração de abdômen. É a mesma coisa que fazer abdominoplastia com liposcultura? Então, uma paciente veio no meu consultório essa semana e fez essa pergunta para mim. Doutor, vem cá. Eu recebi o seu orçamento aqui de abdominoplastia com a lipoaspiração do abdômen, que a gente conhece, é bem conhecido aí como abdominoplastia, tipo saldanha. Eu recebi um orçamento também de abdominoplastia com lipoescultura, que é lipoaspirar a, não só a parte do abdômen, mas lipoaspirar a cintura, lipoaspirar a região das costas, o contorno do bumbum, coxa, culote... Outras áreas aí do corpo que existe até um limite, as pacientes querem lipoaspirar tudo, e a gente tem limite para isso, que é 7% do peso corporal, 40% de superfície corpórea, quem definiu isso foi o Conselho Federal de Medicina na normativa de 2011, então a gente tem alguns limites, eu não posso lipar seu corpo inteiro, ou seja, lipoaspiração não é para emagrecer, é para definir, melhorar o contorno. E aí, o que, que eu faço? Eu lipo só o abdômen, vale a pena? Vale a pena eu fazer esse investimento, eu pagar mais para fazer a liposcultura ou só a lipo do abdômen vai me dar um contorno legal? Gente, é difícil, né? É uma, é uma decisão que tem que ser pessoal. Eu procuro no meu consultório mostrar para o paciente que se ele realmente é um paciente é, que tem a cintura legal, que tem esse contorno legal, que tem... Um, a região do bumbum ali bem definida, bonita Mas ela acumula mais gordurinha na região do abdômen Ficou flácido ali Elas falam pra gente que tem aquela pochetezinha De repente você vai se beneficiar mais de fazer a lipo só do abdômen Porque não precisa Você não tem acúmulo de gordura nos flancos então, volto a dizer, a lipo não é para emagrecer, a lipo é para melhorar o seu contorno. Então, vai depender do seu contorno. Mas a grande maioria dos pacientes que chegam para gente, se ela tem gordurinha na barriga... Ah, ela tem gordurinha na cintura também. Ela tem aquela gordurinha nas costas ali, a gente chama de flanco, que apaga até o contorno do bumbum. Fica aquele, aquele reto ali. Elas falam, parece que eu tô com uma tábua aqui. Eu não tenho nada, meu bumbum é reto. Então... Como é que ela fazer a lipo só do abdômen vai melhorar esse contorno? De repente também, não é um enxerto de gordura, porque cria uma expectativa muito grande na lipscultura que com enxerto de gordura no bumbum, com aquela lipoaspiração, eu vou sair dali igual aquelas as minhas amigas aí que fazem crossfit, que tem um corpo bem definido, uma massa muscular bem definida. Você não vai ganhar massa muscular. E esse é um problema que a gente vê também na lipo aí, HD. O pessoal acha que faz uma lipo-HD, saiu com a barriga travada, toda definida. Gente, lipoaspiração não dá músculo. Quer seja no abdômen, quer seja na região glútea, a gente consegue melhorar o contorno. O grande avanço da lipo-HD é nos mostrar a questão do sombreamento. Então você lipoaspira um pouquinho mais uma região que outra do que outra, e quando você tirar uma foto, ou quando você tiver ali, você vai ter um sombreamento, você vai ter um, um, um abdômen mais bonito, mais gracioso, mas isso não significa que a gente vai te dar músculo, que você vai sair de lá travada, enrijecida, quer seja na, na região do abdômen ou do bumbum. Então, vai depender de cada paciente, mas sem dúvida, lipoaspirar o abdômen com a cintura, com as costas, com a região do culote, você vai ter um contorno corporal mais gracioso. Então vale a pena o investimento sim se você tem gordura acumulada nessas regiões, mas se você tem gordura acumulada mais no abdômen, a abdominoplastia com lipoaspiração só do abdômen já vai dar um resultado muito bom para você. Então isso vai depender de cada caso e essa paciente específica que me perguntou, ela se beneficiaria com certeza da abdominoplastia com liposcultura. Então venha, faça uma avaliação que a gente vai poder te responder isso da melhor forma, tá bom? Se você Gostou? Deixa o seu joinha. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aí nos nossos comentários. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva e ative os sininhos aí de notificação, porque quando surgir outro vídeo, a gente vai ter o prazer de te lembrar para assistir. Muito obrigado!